Mora em uma comunidade indígena ou quilombola? Saiba que a Resolução Milda, da ANEEL e a Constituição Federal garantem a você uma conexão gratuita com a rede de energia elétrica. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.